Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Então vamos começar falando um pouco da história do Francisco, né? Então, Francisco, como você começou a se interessar por alimentação e esse estilo de vida paleo? Olha, isto tudo, tudo começou há pouco mais de quatro anos. Eu, eu, eu tinha, efetivamente, mais, perto de mais 20 quilos do que eu tenho hoje e, quase por brincadeira, apanhei uma, uma dieta da moda aqui em Portugal uma daquelas dietas que se fazem em 30 dias, uh, e o meu objetivo era provar que a dieta não funcionava. Mas errei, ela funcionou. Uh, era uma dieta tendencialmente low carb, portanto, baixa em hidratos de carbono, conforme vocês uh, sabem. Uh, essa, essa experiência, digamos assim, permitiu-me ter alguma noção de como é que funcionava esta questão dos hidratos de carbono e da, da, da implicação que eles têm no, no ganho de peso. Um, foi uma dieta relativamente fácil de fazer e isso impressionou-me, os resultados que eu obtive de uma forma muito fácil, digamos assim, uh, e era uma dieta que já, que, digamos que era algo permissiva, permitia um pãozinho de manhã, permitia o, o que é chamam de dia do lixo, não é? o dia da asneira, um, e portanto foi assim, digamos que foi assim que tudo começou, esta introdução ao, ao low carb. Depois, entretanto, acabei por, por, em verdade, pelo caminho Paulo. mas isso, enfim, foi um pouco mais tarde. Perfeito. É só para explicar para o pessoal do Brasil que o Francisco está falando lá de Portugal, ele é português, e hidratos de carbono, quando ele diz hidratos de carbono, quer dizer carboidratos. Aqui exato, exato. no Brasil. O pessoal pode ficar em dúvida, quem está ouvindo pela primeira vez, né? Vão explicar. Sim, às vezes há alguns termos que, que, que não são exatamente iguais, mas sim exato então Francisco você começou e perdeu bastante peso com uma dieta low carb né baixa em carboidratos como é que foi essa evolução essa migração para uma vertente mais paleo? e o que é palho para quem não sabe sim eu, eu com essa digamos que com essa dieta baixa em hidratos de carbono eu perdi oito quilos foram os, eram exatamente os quilos que a que é nutricionista que, que lançou esta dieta dizia que um homem perdia portanto ela falava em 8 kg para homem e 6 a 8 kg para senhoras, e eu perdi exatamente os 8 kg, foi mesmo, foi, foi mesmo quase milimétrico a, a medição. Um, depois, enfim, acabei por manter mais ou menos o mesmo registro, percebi como é que as coisas funcionavam, e casualmente na, num, num dos grupos de, de, de uma rede social de, do Facebook, onde eu, onde eu sempre estive com alguma regularidade, alguém me falou… Uh, num pequeno almoço tipo paleo, uh, e obviamente que é, um, é algo que de deixa as pessoas com alguma, uh, digamos que levanta a curiosidade, ficamos assim um bocadinho, uh, é um misto de curiosidade e quase de gozo, como quem diz, então mas vamos comer agora como, como os homens das cavernas, isso não faz sentido. A questão é, uh, assim que eu comecei a pesquisar um pouquinho, uh, tudo fez muito sentido. Porque efetivamente a alimentação dos nossos antepassados tinha muito a ver, é low carb que eu tinha vindo a fazer, mas essa questão do ser uh, baixa idade de carbono e, e, e de haver algum controle nesse, nesse macronutriente, digamos assim, jogava e batia certo com uh, uh, os pressupostos da alimentação pálida, que é basicamente… Uh, portanto, evitar um consumo excessivo de átice de carbono, uh, nomeadamente aqueles que são de, de, de absorção mais, mais fácil, como os, os grãos, os cereais e os açúcares refinados, os açúcares, enfim, uh, e portanto focar a alimentação mais quer na, na, na proteína e na gordura natural e animal também uh, e, e evitar de alguma forma os alimentos uh, aditivados industrializados e aditivados, portanto, com, com, com recurso a conservantes e a intensificadores de sabor e a corantes e todas essas coisas, assim que eu os joguei e que eu misturei os dois conceitos, tudo fez um, um pouco de sentido. Depois eu tive uma outra situação na, na, na, na minha vida e, portanto, na história da minha família que me alertou também para isto, que foi o facto de da minha avó materna ter desenvolvido Alzheimer. Uh, e, portanto, isto coincidiu quase tudo, foi quase como um, uma obra do acaso, coincidiu tudo muito quase ao mesmo tempo, um, e uh, eu tive, na altura, contacto com um livro uh, que eu, eu penso que em, em brasileiro foi traduzido como Dieta da Mente, penso eu, em português é o servo de Farinha, do Dr. Pelmutter. Sim, sim, exatamente, uh, exatamente no Brasil. Dieta da Mente, não é? Pronto, exatamente. Uh, e esse livro fala, claro, no, no, no, nos, nos perigos do excesso de, do, do, dos, dos carboidratos uh, e, e faz a ligação com as doenças mentais, nomeadamente com, com o Alzheimer. E, portanto, eu li-o, comprei e li-o imediatamente e, uh, mais uma vez, foi mais uma peça para puzzle, digamos assim. Mais uma peça que se juntou, que era aqueles ensinamentos que eu tinha apanhado da dieta de baixa idade de carbono, com, com um pouco da paleo que eu já tinha aprendido e esta informação nova do Dr. Perlmutter, que vinha, digamos que é, eu, eu costumo dizer aqui às pessoas que para nós aquilo é quase como um soco no estômago, ler o livro do, do Dr. Perlmutter é quase como um soco no estômago porque a pessoa, ao fim e ao cabo, é, é obrigada a questionar quase tudo aquilo que aprendeu até aí e que sempre ouviu falar das, da questão do controlo da questão das gorduras, ah, pronto, da questão da alimentação, do que devemos comer e como, Apesar do Dr. Perlmutter não, não se afirmar uh, uh, especificamente como uh, seguidor da dieta paleo, ele, ele uh, digamos que apregou aos seus fundamentos uma alimentação uh, limpa e, e baseada naquilo que os nossos antepassados uh, também, também seguiam. Portanto, uh, foi muito, digamos que foi muito lógico e é um pouco aquilo que nós passamos na nossa mensagem que é… De São Paulo é, na prática, é um modelo lógico, um modelo evolutivo muito lógico para nós. Perfeito, perfeito. Faz total sentido. E, e como que foi a sua transição para esse estilo de vida? Você teve dificuldade no começo, ou, ou cortar aquelas comidas que a gente vem acostumado a comer, né? tem que mudar um pouco? Você teve dificuldade no começo ou foi tranquilo para você? Olha, foi, foi muito tranquilo. Uh, e, e isso depois acabou por se tornar na base, digamos assim, do, do modelo paleo que nós im tentamos implementar aqui em Portugal. Este é um modelo que depois também uh, assenta não exatamente na dieta paleo uh, conforme ela foi uh, uh, defendida pelo, pelo professor Cordain, mas no, mais no modelo primal do Mark Sisson. E, e, e esta transição foi de tal forma tranquila. Que eu uh, senti necessidade de alguma forma de partilhar isso com os meus amigos. Uh, daí, depois, a tal criação do, do, do grupo de Facebook, enfim, depois penso que já vamos falar disso um mais à frente, mas a tal criação do grupo de Facebook que eu senti essa necessidade porque onde eu estava nas redes sociais, nos grupos onde eu estava inserido, senti alguma dificuldade e alguma mistura de conceitos e, e, uma, e uma, um, uma urgência das pessoas, nomeadamente especificamente das meninas sobre a questão da perda de peso, esquecendo um pouco a vertente de saúde, e isso fez-me um pouco na altura confusão, porque uh, um dos motivos pelos quais eu uh, fiquei fascinado pelo modelo paleo é que ele na prática pegava na dieta low carb que eu tinha feito, usava fiambre com aditivos, usava a salsicha industrializada, usava o queijo também com aditivos, usava a gelatina colorida, com, com adoçantes, não é? com o aspartame, com aqueles adoçantes uh, típicos da, da gelatina, entre outros uh, produtos uh, que eu percebo que eram produtos fáceis de recomendar para uma dieta low-carb, mas que percebendo o modelo Paulo não fazem qualquer sentido. Uh, a partir desse momento, a partir do momento em que nós percebemos que algo não faz sentido na nossa saúde, tudo se torna bastante mais simples. Uh, nós olhamos para aqueles produtos com uma, com uma, já com uma, com uma facilidade em dizer não. Uh, por outro lado, eu sempre tentei adaptar, como a perda de peso não era uma urgência para mim, não foi muito crítico eu reduzir ou modificar o tipo de açúcares que eu consumia. Eu quase nunca deixei de, de, de comer a minha sobremesazinha ou o meu doce, digamos assim, aliás, e vocês sabem também esse, esse tipo de receitas, porque eu, eu, eu uh, sigo-vos habitualmente, uh, nós temos muita possibilidade de fazer, uh, até mesmo na vertente low carb, de fazermos... Uh, sobremesas ou docinhos que permitem perfeitamente substituir uh, uh, outro tipo de produtos, ou outro tipo de, de bolos ou de doces uh, e que, e que de, do ponto de vista de saúde são muito mais uh, densos e muito mais saudáveis e portanto foi um processo, como eu digo, como não teve urgência, uh, como, não, como, como não tinha um objetivo, digamos assim, uh, estabelecido de uma forma uh, muito urgente, foi relativamente fácil de fazer, sim. Certo. E como que isso evoluiu, né se tornou parte do Palio 21 ou do grupo Palio Descomplicada? Qual que é a proposta por trás desses dois? Como que você partiu da, da sua experiência pessoal para criar esse grupo e esse movimento que ajuda outras pessoas? Certo. Portanto, eu, como vos dizia há pouquinho... É... Sempre estive inserido, especialmente no Facebook, agora também no Instagram, mas especialmente no Facebook na altura, e nos grupos onde eu estava inserido, o que eu notava era, para além daquela obsessão pela perda de peso, uma mistura de muitos conceitos. O conceito Atkins, o conceito Duncan, o conceito Paulia, o conceito Low Carb. Uh, entre outros mais esquisitos ainda, como a questão da, da dieta alcalina ou da dieta do tipo de sangue, de, enfim. E eu achava isso um pouco estranho porque a partir de um certo momento uh, o modelo paleo começou a fazer sentido para mim. As pessoas diziam-me assim, não, isto, não é, isto é saudável mas não é paleo. E eu isso para mim não fazia sentido porque eu pensava assim, eu para estar a defender o modelo paleo é porque eu acredito que este modelo tem tudo aquilo que é necessário para ser saudável. Portanto, não me venham dizer que uma barrinha feita com algum produto, que, com, com leguminosas, ou o que for à base, ou com uma dieta à base de leguminosas, ou com uma dieta vegetariana, ou o que for, enfim, que venham dizer que é a melhor opção para a saúde, porque eu não acredito nisso. Portanto, eu acredito que esta minha opção é a melhor opção para a saúde. E, portanto, partiu daí, digamos que a minha necessidade de criar um grupo no Facebook, criei-o tranquilamente, convidei alguns amigos. A questão é que rapidamente o grupo, o grupo explodiu e, e hoje estamos com 403 mil membros, penso eu, uh, no Facebook. Uh, Tornou-se um, um gigante, digamos assim, com, com uma gestão complicada, como vocês podem calcular, que também estão em, em redes sociais e sabem como é que, que as pessoas muitas vezes lidam uh, e se comportam numa rede social. Reparem, o crescimento deste, deste grupo levou naturalmente a que... A partir de certa altura, as pessoas começassem a querer um pouco mais, a querer conhecer-nos, a mim e aos meus colaboradores, porque entretanto tive que pedir colaboração, não é? obviamente fazer isto sozinho é, é, é complicado. As pessoas começaram a querer, a, a pedir colaboração, a, a pedir que nós fôssemos a determinado sítio, a querer a querer vestir a camisola, digamos assim, e tivemos que as fazer, a querer ter as canecas, a querer ter o merchandising. Na prática é quase como, é quase como algo natural, quando, quando, quando se, se, se começa a fomentar um certo espírito de grupo, digamos assim, não é? Quase um espírito de clube, que no nosso caso virou um espírito de família, as pessoas começam a querer vestir a camisola, literalmente. E isso foi o que aconteceu, e portanto nós optámos por... E especialmente eu e, a, e, a, e a uma das minhas colegas, aquela a quem eu primeiro pedi ajuda uh, para, para tentar alargar, digamos assim, ou, ou profissionalizar um pouco este movimento, uh, a Paula Ruivo, optámos por constituir uma, uma associação sem fins lucrativos, uh, portanto para legalizar de alguma forma as, as nossas atividades, e pronto, e entretanto, de lá até aqui, nós já tivemos mais de 30 sessões públicas de esclarecimento, eventos, fizemos, tivemos este ano, agora em maio, um, um evento esportivo, organizámos uma corrida, ainda foi pequena, tivemos apenas 100 participantes, mas para nós já foi significativo, uma corrida a sério, com com cronómetro com, com e com, com chips e aquelas coisas que, que as corridas a sério têm, e pronto, e promovemos habitualmente encontros onde já temos uh, vários parceiros que vêm expor e vender os seus produtos, quase como mini feiras uh, paleo, aliás, aí no Brasil eu sei que, que há quem já esteja a organizar, nomeadamente o, o Dr Soto, por exemplo, que estão a organizar já uh, encontros, e é isso que nós temos a fazer aqui, enfim, a uma escala um pouco menor, até porque a nossa escala também é um pouco menor, mas o nosso objetivo é um pouco esse, é a divulgação. Entretanto… Uh, fizemos também, porque pronto, este movimento acaba por uh, uh, chamar a atenção de muita gente, Tivemos, temos tido algumas parcerias, temos uma parceria com dois nutricionistas, o Dr Alexandre Azevedo e a doutora Ana Paula que me têm ajudado também e têm dado algum aquele cariz profissional que também é útil para esta situação para todo este movimento crescer, tem-nos ajudado. Fizemos um livro em conjunto, o livro o 21, uh, onde os autores ambos foram, foram autores comigo. Uh, e temos uma, uma, uma revista uh, que está no mercado, e está nas bancas, e sai de dois em dois meses para o, para o mercado, e tem tido muito boa aceitação. Uh, onde eu sou, o, digamos que sou o coordenador de conteúdos, e, e tentamos ter temas vários, múltiplas receitas, e pronto, e o nosso movimento vai, vai, certamente, está a crescer, digamos assim. Ah, Que maravilha! É muito, muito legal saber que esse movimento né, de saúde, palio low-carb está crescendo bastante também em Portugal, assim como está crescendo também no Brasil. E falando nisso, é, a gente queria saber um pouco, né, queria também contar para os nossos leitores – eu sei contar para os nossos ouvintes, aliás – como que é ser palio e low-carb em Portugal, né? É questão de custos. Se é fácil encontrar é, esses alimentos nos mercados, bom, nos mercados, obviamente que sim, mas nas ruas, por exemplo, ou em restaurantes, é fácil fazer é, refeições baseadas em comida de verdade. É Como que é o seu dia a dia para o low carb em Portugal, basicamente? Certo, olha. É, é... O, o nosso modelo, como eu estava a dizer há pouco, baseia-se um bocadinho na, na filosofia do, do, do Sisson, no, no modelo Primal, é, é um modelo e por isso eu lhe chamei originalmente descomplicado e depois quando criámos, uh, uh, digamos que a, a marca, porque neste momento é já uma marca registada, a Paleo 21, aquilo que eu quis transmitir às pessoas foi um bocadinho a, a, a junção de dois mundos, do mundo antigo e o mundo moderno, não é? aquela, aquela, aquela mensagem de dizer às pessoas que muito bem, o meu objetivo é ter como modelo a alimentação ancestral e portanto perceber o que é que os meus antepassados comiam em termos não de alimentos exatamente, mas de macronutrientes, o que é que lhes servia de combustível e depois transportar isso para o século onde estamos, não é? para o século XXI. Obviamente que é onde vivemos e, portanto, não faz o mínimo sentido e nós temos muitas vezes aquelas pessoas que querem, enfim, brincar um bocado com, com este conceito e que vêm sempre dizer que aquele alimento não ensina no paleolítico ou que, que o telemóvel não é o paleolítico e que a internet não ensina… enfim, aqueles argumentos que, que, que já nem sequer nos dá a gozo rebater. Porque, obviamente, não é esse o nosso objetivo, não é? Isto não é uma colagem. Isto é um, uma adaptação uh, e, portanto, nós temos que viver a nossa vida também consoante essa ideia. Portanto, é muito fácil hoje em dia uh, ser paleo em, em Portugal e em qualquer outro país, enfim. Uh, é óbvio que se as pessoas uh, se uh, uh, prendem a uh, alimentos ou produtos não essenciais no modelo, uh, e aqui eu estou-me a referir, por exemplo, uh, para nós portugueses, Uh, para vocês até pode ser, mas para nós, por exemplo, o óleo de coco, né? não é um produto nosso, não é um produto português, portanto não é um produto essencial, a maioria de nós usa, e reparem, eu, eu, nós já estamos a influenciar o mercado, porque uh, muitos uh, supermercados e hipermercados uh, começam já a ter alguns destes produtos a preços mais reduzidos, uh, nós temos o caso do óleo de coco. Quando nós começámos com este, com este movimento, rondava, eu não sei o valor em reais, mas, mas em euros rondava aos 30 euros o litro ou o quilo, e agora já estamos pelos, já se consegue óleo de coco pelos 12, portanto, já, já mais de metade que o preço está a baixar. Portanto, outros alimentos como produtos da mandioca, o polvilho doce, que era um produto que o português não usava e que agora está muitas vezes esgotado nas prateleiras do supermercado, polvilho doce ou polvilho azedo, mesmo a própria farinha de mandioca. A mandioca não é um produto tipicamente português também, portanto a batata doce sim já é, mas, mas mesmo a batata doce muitos dos portugueses usavam como, como sobremesa ou como lanche e, e não como acompanhamento, não era comum, o acompanhamento tradicional aqui sempre foi a batata branca ou a batata inglesa como vocês costumam chamar, Uh, o arroz e a massa, não é, portanto não era tanta batata doce, e agora já se vê mesmo a nível de restaurantes e os grandes chefes já começam a trabalhar a batata doce, e portanto têm-se visto algumas alterações. No entanto, aquilo que, que nós sempre dizemos como base da alimentação paleo, uh, os legumes, uh, o peixe, os ovos, a carne, uh, os frutos secos e algumas sementes também, uh, as frutas também, Portanto, isso encontramos, e, e no caso de Portugal, com qualidade, nós temos aqui, para além de ainda termos boa produção e boa agricultura, temos também uma, neste caso acaba por ser uma vantagem, que é o mercado europeu é um mercado algo rígido e controlado em relação a regras, e portanto também nos dá alguma segurança, mesmo em relação a produtos, alguns produtos importados, mas nos dá alguma segurança de qualidade. No entanto, nós recomendamos sempre a que... Que, que se usem produtos locais, sempre que possível, tanto que o, o nosso azeite, né, vocês chamam de azeite de oliva, não é, o nosso, o nosso azeite de azeitona extra virgem, é sempre a nossa gordura de eleição, conjuntamente com a, também com a manteiga dos Açores, na nossa ilha onde, onde há uma grande produção de, de laticínios, portanto, há muitos produtos que nós temos nossos, que facilmente se adaptam a, a, a este modelo, Paulo, e portanto não há... Uh, grande dificuldade. Era como eu dizia ao início, se a pessoa quiser depois ir um pouco mais longe, começa a entrar naquela linha dos suplementos modernos, né, que agora aparecem as bagas de goji, os óleos de coco, os óleos de abacate, enfim, algumas coisas mais específicas, aquelas proteínas que agora fazem proteínas vegetais, a proteína de ervilha, essas coisas, ou proteínas de amêndoa isolada, não é? Isso acabam por ser produtos que são ainda um pouco caros mas que não são essenciais ao, ao, ao modelo paleo e, portanto, é, digamos que só usa quem, quem, quem tem disponibilidade. De resto é muito, muito, muito tranquilo. Ah, em relação à questão que fizeram do, dos restaurantes, é, é o nosso modelo de descomplicação, digamos assim, que é, eu quando vou a um restaurante não, vou, não estou excessivamente preocupado se o ovo foi frito em azeite ou se foi em óleo. Se eu tiver alguma confiança e se eu quiser eu posso pedir. É? Pode ser óleo frito-me um ovo em azeite, ainda assim provavelmente não será azeite extra virgem, pode ser azeite refinado. Mas o um modelo que nós tentamos passar é que as pessoas nas suas casas e nas suas escolhas uh, façam uh, opções conscientes e as melhores possíveis. Fora de casa uh, a pessoa tem que tentar uh, uh, escolher o melhor, não é? Uh, sem obsessão. Porque senão, isto não vira uma… Uh, deixa de ser um, um estilo de vida e passa a ser, então, uma dieta complicada em que a pessoa passado dois ou três meses desiste, porque acaba por ser impraticável. Vivemos em sociedade e, e nós achamos que temos que ser razoáveis, digamos assim, e pronto. Na prática, ao fazer boas escolhas em casa, já estamos a melhorar em muito uh, a nossa vida antigamente, não é? Com certeza. A gente não pode deixar… Que o fato de não saber se no restaurante o ovo é frito no óleo de soja ou no azeite vai influenciar as coisas sobre as quais a gente tem controle, né? Que é as gorduras e os alimentos que a gente utiliza na nossa casa. Afinal, a ideia é ser descomplicada. Não, é um, é um pouco isso. Eu, eu, eu posso dar aqui um exemplo claro da, da, da minha situação, portanto, eu. Atualmente eu almoço todos os dias fora de casa, como é natural e para a maior parte das pessoas acaba por ser o que acontece, uh, houve um período em que eu trazia a minha, a minha marmita, não sei se dizem aí marmita uh, no Brasil, mas pronto, a minha lancheira com a, com a minha refeição, depois descobri aqui um, um, um restaurante perto do local onde trabalho, em que Uh, tem uma, tinha uma rapariga muito. Uh, que também fazia parte do meu grupo e eu não, não sabia, mas muito empenhada e que começou a fazer sobremesas uh, estilo paleo, portanto, começou a usar. A ter na sua carta de menu duas ou três sobremesas. Tinha tal, aquela famosa mousse de abacate com chocolate. Depois começou a fazer uma, uma outra tarte com, com um polvilho e com chocolate também e coco. E eu, curioso, não é? fui, fui experimentar e tornámos-nos amigos e vamos falando. Vou lá almoçar agora com frequência. E eles já desenvolveram um, um, um acompanhamento, dois acompanhamentos, um deles a é que o mesmo acompanhamento Paulo que não é mais do que uh, uh, uh, batata doce, cenoura, bacon e, e couve, uh, uh, e, já não disse se disse cenoura também, cebola, batata doce, repolho e couve, tudo assim uh, ripado e salteado no forno, portanto é aquele, aquele refogado de legumes, digamos assim, a que eles chamam de acompanhamento paleo. A couve lombarda, não sei se vocês têm aí têm a couve lombarda, mas é uma couve portuguesa também salteada em azeite e alho a salada normal, que isso quase todos os restaurantes têm, e depois as tais sobremesas feitas, que neste, ela começou com duas, penso eu, e agora já tem umas dez sobremesas, todas elas inspiradas no conceito Paulo palio, com vários tipos de ingredientes, desde o polvilho, passando pela beterraba, mousses gelados, isto também, digamos que outros comerciantes e outros, outras casas a tentar melhorar os seus conceitos e a oferecer como, como já existe para as opções vegetarianas em, em muitos locais. Futuramente nós temos a expectativa de que este conceito leve a que mais restaurantes e mais casas tenham opções para -lhe. Já existem alguns pelo país. Nós temos um caso também na, na, na Figueira da Foz, se não conhecem Figueira da Foz, a recomendo, que é um sítio muito bonito no centro, também um associado nosso que abriu um, um, uma casa exclusivamente Pálio, portanto o conceito é totalmente Pálio, não tem outro tipo de, de, de conceito, e abriu há pouco tempo e portanto nós também o apoiamos e esperamos que uh, o movimento cresça também desta forma. Perfeito. E a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho da entrevista, muito legal essas informações de como o movimento começa pequeno e vai, vai ganhando tração. E então, acho que você podia falar justamente das mídias sociais, falar os links para o pessoal o nome dos grupos que eles têm que pesquisar para chegar no, no seu trabalho. E claro, a gente vai deixar o link de tudo também na descrição aqui de, do episódio. Bom, o, o grupo o Facebook é muito fácil, é o Paleo Descomplicado. O nome é um bocadinho estranho. Ao início eu não me preocupei com o nome, foi o nome que me fez sentido. Não é um nome nada comercial porque o objetivo inicial do grupo não era ser um grupo comercial, nem era fazer qualquer tipo de ter qualquer tipo de negócio associado, o que fosse, portanto, esse nunca foi o objetivo. Dei o um nome que não é nada comercial, mas é o paleo descomplicado. Depois, nós, associado ao paleo descomplicado, já temos uh, várias outras páginas e grupos. Enfim, eu, eu neste, neste movimento todo já estive já já tive na Suíça, já estive no Luxemburgo também, portanto nós temos comunidades de imigrantes espalhados por vários países, o português é assim, não é? E, e portanto as comunidades estão, estão a tornar-se também muito fortes e quase que me obrigaram a ir lá e portanto eu fui lá fazer já dois eventos e vou voltar à Suíça agora em agosto, vou voltar também ao Luxemburgo e vamos continuar a manter os eventos aqui por Portugal, claro. Mas, portanto, esses, esses, nesses países da Suíça e do Luxemburgo existem já dois grupos também que derivaram do nosso, portanto, o Palio 21 Suíça e o Palio 21 Luxemburgo, isto para quem está uh, nestes países, e, e temos também lá bastantes imigrantes, uh, bastantes brasileiros, assim como temos também no. Só já agora, só para vos dar a indicação, no grupo Paulo Palio Descomplicado, uh, nós temos, uh, da última vez que eu fui verificar, nós tínhamos cerca de uh, 30 e tal mil brasileiros, pelo menos 30 mil brasileiros tínhamos. Portanto, ainda é um, uma, um número considerável. Uh, depois nós temos várias páginas, temos a, a própria página do Facebook da Associação Paulo 21, temos a página da revista Paulo 21, temos uma página uh, uh, também associada a compras, mas é uma página aqui de, de Portugal. Portanto, temos uma página, curiosa, ainda não tinha falado nisso, temos uma página específica dedicada à alimentação infantil que é o Kids21, também no Facebook, e temos uma outra para animais de companhia, que é o Pets21 também. Portanto, nós estamos a tentar desenvolver estas vertentes, também na parte dos animais de companhia, achamos que há uh, espaço para podermos uh, dar algumas orientações úteis. Na nossa revista temos também uma página dedicada exclusivamente à alimentação animal, uh, em relação às crianças temos várias e temos sempre receitas para, para as crianças, mas para a alimentação animal também temos portanto desenvolvemos também essa vertente. O nosso site de base, o nosso site de referência é o paleo21.com, portanto esse não tem nada que saber, é muito simples. Um, e estamos também no Instagram, agora o Instagram tem uma novidade que é o Instagram TV, o IGTV como nós chamamos, e uh, lembrei-me de criar assim de repente, de, de impulsionar essa, esse, esse mecanismo do IGTV, e nós quase que criámos uma programação como se fosse uma televisão a sério e portanto eu tenho vários colaboradores cada colaborador tem a sua rúbrica temos inclusive colaboradores crianças que também fazem as suas, os seus conteúdos e vamos diariamente colocando vários conteúdos uh, sobre este modelo pálio, sobre um, a vida das pessoas, sobre a forma como as pessoas vivem, até a questão dos imigrantes noutros países, como é que os nossos amigos que estão em, em França, que estão na Suíça ou no Luxemburgo, por exemplo, as dificuldades que têm, uh, e portanto estamos a explorar estas vertentes ao máximo e uh, em breve vamos ter outras, outras novidades em conjunto com os nossos nutricionistas, estamos a pensar efetivamente, uh, uh, fortalecer, digamos, o movimento aqui em Portugal com, com, algumas, com algumas novidades, mas isso não vou levantar já a ponta do véu, uh, fica só assim um, um cantinho, digamos assim, levantado, só para dizer que a nossa, a nossa expectativa é que isto uh, vá crescendo e quem sabe um dia uh, possa chegar ao poder político também e que possam ser tomadas decisões. Aliás, aqui na, na, na Europa e especialmente em Portugal tem havido algumas decisões, houve recentemente uma, uma regulamentação do, do governo relativamente à, a, a proibições que, que vão ser feitas em, em bares de hospitais, em bares e, e, e cantinas de hospitais sobre bolos e fritos, portanto alguns alimentos que não podem ser vendidos uh, nestes estabelecimentos. As máquinas de vending, portanto aquelas máquinas que têm uh, comida e, e produtos uh, já prontos também têm, estão a sofrer algumas restrições. Portanto, a nível de, de política, há já alguns sinais de que as pessoas começam a olhar para a alimentação de uma outra forma. E, portanto, nós estamos cá para dar um, um empurrão e para ajudar uh, no que for preciso. Ótimo, muito legal, Francisco. E, antes de finalizar, a gente queria saber se você pode deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Pode ser uma frase ou uma dica, não precisa ser ligada à alimentação, você que sabe de algo que as pessoas podem fazer para melhorarem as suas vidas. Bom, aqui é, é a nossa, digamos que é o, o, a chave do, do da Paleo 21 é, e é, e é muitas vezes um, um autógrafo que eu dou nos livros, fica já essa dica, é o é, pensa diferente como, como antigamente. Portanto, na prática, a nossa mensagem é um pouco essa, é levar as pessoas a pensarem um bocadinho sobre aquilo que estão a fazer, porque muitas vezes nós vivemos uh, com automatismos, nós vivemos, uh, uh, digamos, nós seguimos aquilo que nos dizem e nem sequer pensamos a respeito, e portanto aquilo que nós tentamos sempre dizer, até nas nossas sessões de esclarecimento com as pessoas, é levá-las a pensar um pouco a, a, a perguntar-lhes se faz algum sentido do ponto de vista lógico, do ponto de vista evolucional, do ponto de vista de comparação com, com, com outros seres vivos, a questão do, por exemplo, comer de 3 em 3 horas. Não é? Por oposição a isso, comer quando temos fome. Não é? Outras situações, como a exposição solar, ao uh, uso de cosméticos. Muitas situações destas, quando nós falamos com as pessoas, percebemos que a pessoa diz assim, realmente vocês têm razão, realmente isso faz sentido, realmente tem lógica. E portanto a mensagem que eu gostaria de pensar é, procurem a lógica naquilo que estão a fazer, porque nós fazemos isso em muitas situações da nossa vida, mas na alimentação não temos vindo a fazer isso. Na alimentação as pessoas acabam por encolher o ombro, é? ouvem uh, uh, teorias de todos os lados, e encolhem os ombros. E dizem aquela famosa frase de um bocadinho de tudo não faz mal. E isto é muito perigoso, porque um bocadinho de tudo no conceito da alimentação ocidental é muito hidrato de carbono e muito pouco do resto, porque este um bocadinho de tudo acaba por estar contaminado por toda a publicidade, por toda a máquina da indústria que está por trás. Portanto, a minha mensagem é mesmo... Pensem a vossa alimentação, olhem um pouco para trás para aquilo que faziam os nossos, uh, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos trisavós, depende da idade de cada um, não é? Mas a, a forma como eles comiam, e aqui independentemente de poderem comer pão ou de poderem comer algum outro alimento que a paleo diz que, ou defende, que não é o mais indicado, a questão é que o estilo de vida que eles tinham era muito, muito, muito mais natural que o nosso. Portanto, todos esses pequenos excessos que eles teriam eram facilmente, eram facilmente tratados pelo nosso corpo. Hoje em dia nós não, nós, nós, nós atacamos o nosso corpo a toda a hora com mil e uma ações que não são nada naturais. E, portanto, pensem um pouco nisto, se pensarem um pouco nisto e se quiserem durante 3, 4 semanas experimentar um modelo que é relativamente simples de seguir um modelo low-carb, como aquilo que vocês também apregoam, o nosso modelo Paleo 21, Paleo Descomplicado, são, são certamente modelos semelhantes, uh, quase de certeza, garantidamente, que as pessoas vão sentir alguma diferença na sua vida. Uh, alguma dor vai passar, alguma melhoria vão sentir, vão sentir redução de volume, quem tem peso em excesso, vão provavelmente baixar os, os dígitos também na balança. Portanto, pensar com lógica e estar disponível para mudar um pouco também é importante. Perfeito, gostei muito dessa sua mensagem, acho que realmente muitas mudanças positivas vêm na nossa vida quando a gente começa a questionar as coisas que muitas vezes é dito por aí, como por exemplo, como um pouco de tudo, e realmente buscar pensar diferente. Francisco, muito obrigado pela entrevista, a gente gostou pra caramba, a gente gostou muito dessa perspectiva tanto da sua evolução pessoal, quanto de saber como está o movimento da alimentação ancestral aí em Portugal, e a gente te espera para uma próxima conversa, ou para qualquer coisa que você precisar, vamos manter o contato, porque a gente pode ficar unidos na alimentação ancestral, mesmo com um oceano de distância. Claro que sim, claro que sim, estamos totalmente disponíveis, aliás, como eu vos disse, nós temos imensos irmãos brasileiros no grupo e, e portanto faz todo o sentido que haja sinergias eu como costumo dizer até é, às vezes há administradores de outros grupos o nosso objetivo é comum é, mesmo às vezes com, com, com, grupo, com administradores de grupos que não são propriamente paleo mas que sejam vegans ou vegetarianos, quer dizer há muito mais coisas que nos unem do que, que nos separam é, e muitas vezes entramos em guerras digamos assim por coisas menores por detalhes Uh, mas na realidade o que procuramos é alertar as pessoas para uma melhor alimentação e, portanto, estando unido, estando, uh, tendo esse objetivo como comum, uh, muitas coisas podem ser feitas em conjunto, claro que sim. E, portanto, vamos certamente manter o contacto. Da minha parte, o que vocês precisarem e que possamos fazer estamos também, obviamente, disponíveis. Ok? Agradeço também e agradeço este contacto vosso para poder também transmitir a minha mensagem aí para, para, para o Brasil. Muito obrigado, Francisco, novamente pelo seu tempo e pela presença, e também a gente gostaria de agradecer agora quem ouviu a gente até aqui. E se você que está ouvindo o nosso podcast gostou dessa entrevista com o Francisco, então vai lá no iTunes, deixa a sua avaliação cinco estrelas, recomenda para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo também. A gente se vê numa, num próximo episódio de podcast aqui do Senhor Tanquinho. E um forte abraço do, do senhor, senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho.